Matheus, tu comprou um livro? Não Eu não. até comprei eu, eu, eu comprei um livro, mas ele não tava biografia Foi um livro sobre o SUS assim. Mas eu comprei é, Porque eu queria comprar um livro, sabe? Não foi necessariamente <risos> para... Mas Era um livro que falava sobre é, Lei 8080 ler, é, Constituição mas, por exemplo, o livro do Foucault, que custava 500 reais. Cara, eu não compraria esse livro nunca. E tinha aula dele. Então, assim, sensacional. Tu lembra disso aqui, Matheus? Lembro. Ai, que dor. Esse livro, ele custa, então tom disso, 500 reais. Eu tenho essa versão e tenho a versão anterior. Que não mudou quase nada de um para o outro. Então, dá uma dor no coração ter isso daqui, sabendo que eu, eu nunca mais vou usar isso aqui para concurso. Nunca mais, nunca mais. Só serviu para isso. Eu comprei <risos> tudo, gente. Foi, foi uma loucura ir, ir atrás de tudo isso. Não, é isso isso, eu, eu acho que eu falei, mas vale a pena reforçar. Isso foi um, um grande diferencial do curso, essa especificidade da bibliografia, sabe? De a gente saber que você estava lendo o livro, você estava destrinchando para a gente o que era concursável, o que não era dava uma segurança, nossa, muito grande de saber que aquela bibliografia que é super específica, que provavelmente não vai cair, mas que eu, eu, eu sei, sabe, se cair, talvez a gente não tenha visto a, a página que caiu, porque é humanamente impossível, mas eu sei o que aquele livro fala, eu sei o que, que a autor pensa, né? porque você também dava esse contextualizado no começo das aulas, então... Isso, assim, o que caiu foi muito bom saber, e mesmo que não caiu, foi muito bom ter a segurança de, se tivesse caído, eu saberia, sabe? Então, assim, é impagável isso. Maravilha. mas alguns comentários dos colegas. Minha meta de vida é ser <risos> tranquilo e confiante como o Matheus. Parabéns. Não, gente, é só aparência, não, não é bem assim, não. Modéstia, modéstia. É, fazer cara de paisagem, priorizar os estudos... Eu passei no meu primeiro concurso na faculdade, mas era de outra área e me ajudou demais quando fui estudar para nível superior, com certeza. É o tipo de experiência, é, é o efeito carambola do psicodrama. Você leva isso para as outras situações da vida. Então, essa disciplina que o Matheus tem, ele não aprendeu estudando para concurso, eu tenho certeza que ele aprendeu antes essa coisa do all-in. E é importante, provavelmente, ele vai usar em outras situações da própria vida. Nosso colega Larissa... Pergunta, pela experiência, acreditam que o CRP Minas Gerais terá nível de dificuldade maior? Eu acho que não. Eu acho que não. Não só em função da banca, e agora a gente está falando de temas que são abertos, é diferente a forma de abordar, de estudar. Estava é... falando sobre, sobre esse assunto com a professora Monique, agora há pouco, antes de começarmos as nossas lives, mas ele não vai ter um nível de dificuldade maior, não. Não estou tô, não tô imaginando isso, não. ok? E vejam as questões da professora no curso do CRP Minas Gerais. A gente está lutando por esse e pelo do Maranhão também, pelos, pelos primeiros lugares. Perfeito? Matheus, vamos lá. Estamos caminhando já para o finalzinho da nossa entrevista, estou curtindo para caramba conhecer você, porque geralmente a gente conhece o aluno no pior momento da vida dele. Quem entra nessa rotina de estudo está sentindo uma pressão danada, está numa crise existencial danada, de ansiedade, desorganizado, entupido de informação. E claro que isso, eu já falei isso para todo mundo no grupo, no grupo do WhatsApp, isso prejudica a experiência de estudar, de aprender. Não volto mais nesse assunto. E você conseguiu ultrapassar tudo isso. Não, não sabemos se passou com alguma sequela ou não. O que eu quero saber de você, Matheus, é esse seu controle emocional, essa, essa sua capacidade de lidar com a situação de forma um pouco mais objetiva, de digerir mudança de digital em 12 horas. Tem algum, alguma dica, alguma orientação para quem está aí... Nos assistindo, como é que tu organiza a tua cabeça para ter esse nível de maturidade, velho? Olha, eu, eu sou muito ansioso, pode não estar transparecendo aqui, mas eu sou muito ansioso. Então. É, eu, eu sofri sim em alguns momentos, sabe? De pensar se ia dar certo ou não, se eu tava no caminho certo ou não. Eu acho que isso é uma coisa que a gente nunca perde. É, a gente. Por mais que tenha se preparado, a gente vai para a prova com uma certa insegurança. Só que eu, eu, me, eu tentava me agarrar muito a isso que eu falei de depois eu vou pegar essa experiência e vou ver o que, que eu tiro de bom dela, sabe? Ainda que eu não passe, provavelmente se eu for fazer outra prova, vai ter coisas lá que a experiência vai me ajudar. Então, é, é isso sim. O que me deixava mais calmo era pensar que eu estava fazendo investimento, e que, independente do resultado, eu teria algum retorno. Mesmo que eu não passasse no, no, no concurso, eu aprenderia a fazer prova, eu teria uma prova da RBO, que é super difícil de, de conseguir, como o professor falou. Então, assim, eu sabia que eu não estava gastando, eu estava investindo, sabe? Então, eu tentava me prender a isso para conseguir manter o foco. Você não chegou a colocar o concurso como se fosse a sua realização de vida ou como se fosse o seu valor pessoal? Não, não. Assim, eu, queria, eu, eu queria muito, porque, como eu falei, é uma carreira que me enche os olhos. Mas, assim, é, não é uma coisa que se eu não conseguisse, o meu mundo ia cair, sabe? Eu, eu, eu tinha isso bem, bem claro para mim. Massa. Pergunta aqui da Poliana Pessai. Matheus, você já tirou seu CRP para assumir o cargo? Demorou quanto tempo no processo? Ele está sendo todo online agora? Tirou já seu CRP? Então, eu tenho CRP porque eu tirei... Literalmente 24 horas depois que eu formei, como eu falei, eu sou muito ansioso. Eu acabei desativando ele no ano de 2021, porque eu sabia que eu não ia clinicar, então eu não, não renovei ele. Mas o CRPMG, o processo está sendo online, mesmo quando não era, era bem rápido, assim, a gente... Não era rápido, mas assim, era no mesmo dia, sabe? A gente não precisava... É, Entrar com um pedido, esperar alguns dias. Não, se eu fosse lá hoje da manhã, às duas da tarde, eu já estarei com a minha carteirinha na mão. E eu acho que online é a mesma coisa, assim, não, não tem um delay maior, não. Então, eu, eu nem vou tirar, assim, o de 2021, a menos que, que eu homologue em um concurso logo, mas eu imagino que não vou homologar para agora. Então, provavelmente, eu vou, quando tiver uma previsão de daqui tantos dias eu vou precisar ir para a posse, aí eu tiro um pouco antes, a menos que eu vá clinicar antes, né? Isso eu não sei ainda se eu vou voltar a fazer isso por agora, antes do, da homologação do concurso. Maravilha. Última pergunta aqui do Rafael Martinelli. Matheus, que dica você daria para quem está começando a estudar para concurso agora? Olha, se você estiver começando a estudar para o concurso sem edital, saiba pelo menos qual carreira. Porque, por exemplo, se é uma carreira jurídica vai estudar constitucional, só uma carreira é, da saúde, vai estudar legislação do SUS. Então, eu acho que isso já é uma base. Eu não sei se eu, como eu falei, é o meu primeiro concurso, mas eu penso que seja assim. Agora, se você já é, tem o edital, eu sempre busquei ter o edital como meu melhor amigo nesse, nesse período, sabe? É muito ansiogênico, assim, quando eu ia abrir o PDF do edital, me dava uma dorzinha de barriga, mas eu tentava... É, ver ele como meu amigo, sabe? Cara, isso aqui é uma deadline, né? Eu tenho que fazer inscrição, eu tenho que fazer tal pedido até tal data, eu vou receber a resposta em tal data. Mas eu tentava ver aquilo como um caminho, um caminho das pedras, sabe? Não, tipo, vai ser difícil eu conseguir isso até tal dia. Mas sim, se eu conseguir até tal dia, eu tô um passo mais próximo da minha aprovação. Então, é, a dica que eu dou é, se você não tem o um edital... Pense pelo menos qual carreira que você quer seguir. Se você já tem o um edital, trate o edital como seu amigo. Então, seja fiel à sugestão bibliográfica, seja atentado aos prazos. Né? Eu acho que só isso aí já é uma, uma parte grande da, do, do caminho. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu aproveitar. Tem alguma dica de saúde pública específicas? Não entendi muito bem a pergunta. Por onde estudar saúde pública e por onde estudar psicologia? Pelo psicologia nova Deu certo. A gente ensaiou bastante antes da... da... <risos> Brincadeira. Não, é sério, a gente faz um, um trabalho aqui de, de louco, insano. A gente tá está gravando aula para fundo saúde agora. Levanta a bibliografia da FGV toda, grava as aulas para a FGV. É assim. E enfim. questões, né? Questões também eu questões. acho que é muito importante. E uma coisa que eu fiz e eu senti que deu muito certo foi de... É, não fazer as questões da RBO que foi a banca da minha prova inicialmente, deixar elas mais para quando tivesse faltando um mês de prova, mas ao longo de todo o tempo fazer questões de outras bancas, igual por exemplo, questão do SES, foi verdadeiro ou falso? Então é uma estrutura diferente, mas querendo ou não, vai dar algum conteúdo ali àquela questão, embora não seja no mesmo formato que vai cair na sua prova. Então, eu acho que é muito, muito importante estudar as questões, até para você, eu acho que elas servem como um termômetro, né? Do que, que você está dominando, o do que, que não está dominando. E deixar as da banca mais para próximo da prova. Cara, perfeito, velho. Eu estou aprendendo com você, gostei dessa dica. É, Matheus, eu agradeço de verdade, de coração, a sua experiência, o fato de você ter nos escolhido e ter mostrado aí o seu valor diante desse concurso, certo? Quero que você seja muito bem-vindo também nas próximas entrevistas aí que nós vamos transmitir nessa semana, porque você vai conhecer os seus colegas de trabalho. Então, na quarta-feira temos duas entrevistas, na quinta duas entrevistas, na sexta uma entrevista, na segunda-feira que vem são três entrevistas, na terça-feira que vem tem uma ou duas entrevistas. Então, assim, nessa lista aí dos aprovados, dos 3.500 lá, nós, sei lá, vamos realizar umas 10 entrevistas na próxima semana só de alunos do Psicologia Nova. Ok? Aprovamos o primeiro lugar 20 horas, primeiro lugar de 40 horas e mais uma galera muito boa aí em seguida. Matheus, palavras finais então para ficarem eternizados aí, palavras que vão ficar eternizadas no nosso vídeo. Então, é, uma dica que eu dou é de que quem estiver estudando para concurso acredite, foque, tenha uma rotina... Eu acho que estudos é muito parecido com academia física, sabe? A gente precisa ter uma rotina. Ainda que tenha dias que a gente não tá tão afim, vai fazer só o básico, tudo bem, no dia que você estiver melhor, você compensa, mas é importante ter uma rotina, para quando eu não estudar eu sentir falta, eu sentir que eu não estudei. E é, é ganho, sabe? Assim... É, nenhum momento que eu estiver estudando eu vou estar tá desperdiçando aquele momento, aquilo ali vai ser útil para mim em algum momento da minha vida, então concursos é, posteriores, de outras vagas, com certeza algo que eu estudei no edital anterior vai ser a mesma coisa, é, um concurso de psicologia, muito provavelmente, né, é praticamente obrigatório que ele vai ter uma questão, por exemplo, de ética, então se você estudar ética você não perde isso para sempre, você não perde isso nunca, você tem isso para sempre, então ter uma constância, ter uma rotina e acreditar que uma hora vai dar certo é o caminho, pelo menos eu imagino, eu acredito que seja.